Nem colocou o Ipex, putz, verdade né, mano? Ou oh, valeu, gordinho? Nem tinha lembrado, mano. Fala, menino, como é que você tá, menino? Você tá bom? Passamos na mercearia pra comprar uma brejinha. Hum, feriador, né, velho? Cara, minha geladeira tá vazia tem um tempo, hein, velho? A geladeira, vou te falar que ela tá vazia. Tem um tempo, e não é pouco não, velho. Mano, sabe o que eu vou fazer? Mete uma dessa. Tá Tardão? Ué, sempre tá Tardão. Nós somos a turma do Tardão. Cacete, mano, o cara tá, tá... <SILENCIO> Filha da puta, me deu um erro. Ó, oh, se eu tivesse dali ainda eu pegava esse cara no ar, mano. Se eu ainda tivesse ali eu pegava esse cara no ar. A ah, cacete. Vou assistir animais fantásticos. Vou ver se a esposa quer ver. Cara, o filme é legal, velho. É legal. Vou te falar que é o melhor filme do mundo. Gostou? Gostei, gostei bastante, velho. Gostei bastante. O filme é muito, muito legal, velho. As magias, mano. Nossa, eu queria que o Harry Potter tivesse sido daquele jeito, cara. Aquela qualidade de, de efeitos assim nas magias, velho. Qualquer coisa é pau magia. Nada do filme, mas o filme é da hora. Eu fui na 4DX da porra, velho. Muita chuva. Nossa, mano. Eu vi, acho que foi... Que filme que eu vi que era desse jeito, mano? Acho que foi essa Creed, mano. Que eu vi no 4D. Tá maluco, velho. começava a vir uns respingos na cara. Nossa. E eu de óculos hoje em dia, imagina? Nossa, ia, dar... ia ser muito ruim, velho. Ia olhar do nada o óculos todo molhado e disparar pra secar o óculos. Nossa, ia ser uma porra, velho. <risos> ia ser uma porra, velho. Mas o filme é da hora, mínimos. Esse, esse é o terceiro, né? Você já assistiu os outros dois que vieram antes? faz faço nem ideia. Então, Animais Fantásticos é uma história que acontece antes da história do filme do Harry Potter, né? Existem três filmes. Esse último que saiu é o terceiro, no caso, né? Então, assim, pô, legal você assistir o filme tendo uma base, né? Porra. Não chegar na cara... Eu nem lembro se vi os dois, mas se o primeiro eu vi... Ah, mano, os dois são todos bons, velho. Sincerão, não posso reclamar não, velho, são todos bons. São todos bons, velho, são, são todos bons, os efeitos de magia morreram pra tempestade eu fiquei com as três eliminações olha essa ranqueada cara o que que tá acontecendo mano ah velho ah mano, o que que tá acontecendo cara caralho mano, muito bom velho <risos> velho mano nossa boa. Vou... <risos> ranqueada louca cara Eu recebi esse cara aqui no cantinho, né? Fiz bosta demais Cheguei lá pra não fazer nada Deixa eu ver se tem um Lázaro aqui dentro. Tinha um Lázaro mesmo. Sempre tem um Lázaro, né, velho? O cara tá na trocação sincera lá embaixo, velho. É, mas aí seu erro foi descer, né? Você não quer que eu desça atrás também. Aí ah, é yeah, morte certa, o cara. E o cara desceu. O cara desceu. Vemo. Vemo. <risos> que partida loucura, cara! que que aconteceu aqui, velho? Acho que eu peguei umas 9 kills, né? <risos> Partida foi muito loucura, velho. Ai meu Deus, velho. Nove que! olha, Ai ai ai ai. O que aconteceu nessa partida, velho? Nove queue! olha, Ai ai ai ai. ai. O que aconteceu nessa partida, velho?